O que, que eu estou dizendo aqui para vocês de rico? Não, eu estou dizendo para vocês que o conhecimento, ele te traz conhecimento. Eu aprendi comigo o seguinte, se você anda com gente burra, com gente burra você viverá. Você tem o conhecimento de gente inteligente, inteligente você vai acrescentar no seu currículo. Então você escolhe o que você quer, viver do lado de gente que não tem conhecimento e de gente, do lado de gente que traz conhecimento, tá? E é de graça. O conhecimento você adquire de graça. Você não paga nada por isso. Né? Então, isso que você está vivendo aqui agora, vocês estão comigo, 400 pessoas na live. Vocês estão ganhando conhecimento. E que lá na frente vocês podem aplicar o que vocês aprenderam aqui agora. Sabendo que o Priority Pass Dragon Pass Lounge aqui te dá o benefício. Lá tem um lugar pra ele dormir na sala da American Airlines. Beber, comer banheiro, chuveiro, tomar um banho, cara, você imagina, seis horas fedendo no aeroporto. Depois 12 horas no outro sem tomar banho. Seis horas mais 12 horas. Que horror, que, que carniça? O que é isso? Não, eu não. Isso não dá. Então, assim, você não precisa ter cartão de crédito. Você tem que ter o conhecimento. Só isso. Né? Então é isso que eu falando para vocês, ter um banheiro, um chuveto, uma banho de graça, ou comprou o acesso, 130 reais, tá bom, mas é o conhecimento que você tem que ter, a qualidade. Por isso que a sala VIP é importante para você ter um benefício. Com, ah, não tem. Cara, a Nômade, a Nômade não tem que ter cartão de crédito. Só de você ser cliente da Nômade, nível 2, 3, 4 e 5, você tem acesso à sala VIP da Nômade. O nível 3, o nível 4 e 5 leva acompanhante. É difícil entender isso? Não é difícil. E se não sabe, pergunta. O Edinho está aí para ajudar, eu tenho aqui o nosso, o nosso blog, tem o nosso canal, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Que às vezes a gente comete alguns erros nas, nas viagens... E não sabe, pô, o cara comprou um McDonald's, Burger King, cara, quanto que não tá gastando nessas viagens? Aí ele foi no outro aeroporto 12 horas. Você imagina, café da manhã, almoço, janta, tudo no aeroporto, gastando horrores, né? Aí depois, uma viagem dessa, sai caro e fala que nunca mais eu viajo. É isso que acontece. A pessoa se, ela se ferra tanto de gastar com em aeroporto, que fala, Deus me livre de Guarulhos, um pão de queijo 12 reais, uma Coca-Cola 10 reais. Mas é isso que vai pagar lá em Guarulhos. E dependendo se você for no restaurante Guarulhos, você paga além de comissão do garçom. Então, assim, você pode evitar tudo isso daí é, usando o conhecimento. Gente, do, pelo amor de Deus, quantas notícias boas eu trouxe aqui de cartão que não tem anuidade com acesso à VIP? Cara do céu! Você pega aqui o BRB esse ano passou duas vezes. Cartão para advogado sem anuidade para sempre. Cartão Black, enfim, sem anuidade para sempre. Com acesso ao Long Key, ao Dragon Pass. Quantas vezes o Bradesco lançou a América Express, Visa Infinity, Diners sem anuidade? Caixa Econômica, Diners, Nanquim sem anuidade. Santander sem anuidade para sempre, América Express Gold e Platinum. Então, assim, é o conhecimento que nós temos que buscar. É só isso. Tá? E aí vamos ver uma salas VIPs que eu falo pra vocês, e eu vou fazer esse trajeto, tá? Eu vou pegar um trajeto aqui agora pra vocês verem que maravilha. Vou dar dois exemplos pra vocês. Vamos lá. De novo, se você falar pra mim que é porque você é pobre, desculpa, desculpa, não caio nessa nem a pau. Porque o que mais tem é pobre ostentando. Diners Bradesco, American Express. Então assim, não vem com esse papo que é pobre, não. Você é pobre tem que ter conhecimento. Tira a pobreza da, do, do, do seu vocabulário. Não existe isso. Hoje, se você vai no aeroporto, o que tem de pobre viajando é uma maravilha. Então não tem essa história, ah, agora falta conhecimento. Não está viajando? Tá, então agora vamos buscar conhecimento. Ao invés de eu estar no aeroporto, no saguão, vamos ficar na sala VIP, dar um conforto de minha mãe. Está viajando você, sua mãe, sua avó, seu avô? Vai ficar na sala VIP gostosinho aqui, ó, na faixa, ó, de graça. Sua mãe vai falar assim pra você, filha, cara, é demais. Fala, Não, mamãe, é de graça. O cartãozinho aqui, ó, lembra do Leandro, que eu tava assistindo ele na live? Que a senhora ficava cutucando aqui? Aí, ó, é isso aí que eu aprendi. Tá vendo, mamãe? De graça. Vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma, uma pesquisa? É, vamos pesquisar aqui juntos? Eu vou entrar no Priority Pass, tá? Vamos, vamos fazer juntos aqui o Priority Pass, tá? Vamos aqui, ó. Vamos entrar no Priority Pass, Priority Pass, tá? E depois vamos ver uma sala VIP, um avião com esse trajeto, tá? Vamos lá. A Punta Cana, é, lá em Punta Cana tem dois terminais, o A e o B. Então vamos lá no A. No A eu teria a VIP Lounge, Punta Cana, e aí eu teria a sala VIP. Lá dentro tem o quê? Chuveiro, ok, top. Bebidas alcoólicas, não alcoólicas, ar-condicionado, alimentação. Maravilha, bonita sala, ó, sala legal, top, boa, né, confortável. O que mais tem na sala? Legal, boa. Ou seja, a sala VIP, VIP Lounge Punta Cana, teria até piscina no terminal A para você usufruir, olha isso, olha isso. Ao nosso membro lá sentado no telefone lá, ó. Tá vendo? Olha lá. Ó. Olha que maravilha. Ou seja, essa piscina é de graça. E qual o cartão que aceita? Priority Pass Lounge Key. Vamos lá. Lado A, depois controle de segurança, máximo duas horas de permanência. Todos os titulados do cartão devem apresentar o cartão, físico ou virtual. Criança menor de dois anos, a entrada é gratuita. Todas as crianças devem estar acompanhadas de adulto. bebidas alcoólicas, cortesia, somente marcas locais. Estão limitadas a duas por adulto, então eles limitam a bebida alcoólica por adulto duas, tá? Trágico, casual, elegante, todos os dias, tá? É, informações, é obrigatório o uso da máscara facial, blá blá blá blá blá blá blá blá Tá, então aqui, baseado a essa sala. No terminal B, de Punta Cana, nós temos de cara a sala VIP Lounge, olha que luxo. Olha essa vip que luxo. Aí eu tenho lá também a Plaza Punta Cana Lounge. Também um luxo só. E olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha que qualidade. Olha, olha aqueles matinhos ali, olha lá. Olha que maravilha. Olha, olha isso aqui, Ó, Charutinhos de mal. Olha que delícia. Hum, olha isso aqui. Olha que piscina. Olha que benção. Olha uma membra do nosso canal lá. Olha lá, a nossa membra. Olha lá. A nossa membra do nosso canal, o nosso membro, olha lá, ó. que maravilha, olha que beleza, piscina na sala VIP, hein? olha isso, olha o nosso membro aí, ó tomando um champanhe para comemorar o nosso canal, olha lá, ó. Olha, lá ó. olha lá, que maravilha, olha o nosso membro aí, ó. olha lá, nadando lá, ó. olha lá, ó. tá vendo, olha lá ele, tigrão, olha lá, tá vendo, olha ah, que luxo, e vendo os aviões descer já nadando na sala VIP, tá vendo, é isso? Que luxo só. Não, para vocês verem, né? Para vocês verem o que é gostoso e qualidade de uma sala VIP. Tá, ó. Isso lá em Punta Cana. Então você pode nadar gostoso, tá? Tranquilamente. Priority Pass, Lounge Key, de graça. Tá? Vocês estão vendo isso daí? É surreal, não é? Mas é a verdade. Vocês imaginam fazer uma viagem gostosa, de um avião é, até o destino chegando lá você vai para o Resort lá em Punta Cana e na volta você fala para sua esposa pro seu esposo o acompanhante que você vai em Punta Cana numa sala VIP que tem piscina cara isso aqui é uma experiência única que nós temos que viver isso né E, e aí você fala assim é só rico que faz isso o que que eu tô dizendo aqui para vocês de rico não